E aí pessoal, aqui é a Paloma e hoje nós vamos conferir o teaser da Akira E eu fiz um comparativo das animações no Rival Schools Então vou pedir pra vocês acompanharem comigo e é isso aí, não fique isso aí, bora pro vídeo Pessoal, a personagem Akira Kazama vem do jogo Rival Schools, que é do mesmo universo do Street Fighters, Tanto que a Sakura aparece no primeiro Rival School. Então, apenas alguns dos golpes normais foram mostrados no teaser. As animações estão muito bem feitas. Pessoal, não ficou bem claro como vão funcionar os golpes da Kira, mas tudo indica que finalmente vamos ter uma personagem reca no Street 5. que um golpe de stance no jogo dela, tipo Gen que muda a pose no Street 4. Parece que esse movimento vai aparecer no Street 5. Confira aí, ó, pra vocês verem. O VT1 dela parece ser do tipo Stalk com alguns golpes da personagem, com esse VT ativado ela tem até uma animação de combo aéreo, que era um especial do Rival Skulls. O VT2 parece seguir a mesma ideia do VT1 da Mika, só que a Akira chama o irmão mais velho dela que se chama Daigo e Capcom. Só não dá pra saber se a Akira fica livre pra fazer o combo e o mix-up enquanto NISSAN dela bate. E é isso aí! Obrigada por ter assistido o vídeo, pelo like que você já deu, a inscrição, o comentário e o fix aí da Game Dove. E é isso aí! Tchau!